Por um acaso, você está com ganho de peso, perda de cabelo, pele seca, fadiga, alguma coisa assim relacionada à sua tireoide? Fica comigo que hoje a gente vai falar sobre quatro vegetais para regular a função dessa glândula tireoide. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. E esse vídeo de hoje é dedicado à tireoide, o que, que a gente pode fazer, quais plantas a gente pode usar para equilibrar essa glândula tão importante para o nosso corpo. Então, assim, a gente hoje vai focar no hipotireoidismo, porque existe o hipertireoidismo. Hipo e hiper são palavras antagônicas, né? Hiper de mais, hipo de menos. Tireoidismo, uma disfunção na tireoide, né? A tireoide fica aqui na garganta, na região do quinto chakra. E hoje a gente vai falar de um tratamento com quatro plantas simples, simples, simples de encontrar, para poder regular a tireoide e fazer ela funcionar no ritmo da matriz divina do jeito que ela deve, tá bom? Então hipotireoidismo, esse é o tema de hoje com quatro plantas associadas. Mas antes a gente entrar nesse assunto, eu só quero me apresentar. Eu sou o Luiz Mourão, sou um dos professores de fitoterapia aqui da Luz da Serra e junto com a Patrícia Cândida a gente sempre traz conteúdos de muito valor agregado. Que ajudam todo mundo a ter uma vida mais equilibrada, mais feliz, saudável e próspera, como a gente tanto deseja que você tenha. Então fica aqui. Se você conhece alguém com hipotireoidismo, ou então é algo novo para você, ou então alguém que possa estar passando por isso, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, dislike e, mais importante, deixa no comentário, deixa nos comentários aqui abaixo temas, doenças. É, qualquer sugestão de conteúdo que você quer e precisa ver aqui no canal, o que, que você está sentindo falta. Deixa aqui para a gente que a gente quer saber, a gente está sempre de olho nos comentários para poder trazer para você o conteúdo que você tanto pede, beleza? Gente, então antes de entrar nas plantas propriamente ditas, <coughs> Eu quero falar sobre o hipotireoidismo. né? Eu vou falar, tentar falar um pouco mais, uh, devagar, porque dá para confundir hipotireoidismo com hipertireoidismo. Então, é hipotireoidismo, é a tireoide funcionando a quem do que ela deveria. Então, que nem eu falei, a tireoide, uh, ela fica aqui na garganta, ajuda a administrar o resto do corpo. Então ela ajuda, né, a regular o coração, o cérebro, o fígado, os rins e outras partes, né? Que esses órgãos relacionados também, então ela reflete no nosso corpo todo. E ela é responsável por produzir dois hormônios muito importantes, o T3 e o T4, que você já deve ter ouvido. Só a título de curiosidade, o T3 é triodotironina e o T4 é tá? Tá sempre... Uh, associado né, a tireoide, produzidos por ele. E a tireoide, o hipotireoidismo, tende muito a acometer mulheres de idades mais avançadas, mulheres mais idosas. Então, os principais sintomas da tireoide, do hipotireoidismo é fadiga, que nem eu comecei no vídeo falando, né? sensibilidade ao frio, constipação, pele seca e ganho de peso. Tá, eu falei das características físicas, o que, que o hipotireoidismo faz no corpo físico depois que ele já desenvolveu. Agora, a gente sempre vai entrar naquela parte boa, né, que tipo de comportamento que a gente precisa ter ou que tipo de comportamento que, se sustentado por muito tempo, vai gerar o hipotireoidismo. Lembra que no Código da Alma da Patrícia Cândido, se você ainda não conhece esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, a tireoide, né, tudo aquilo que gera, de tudo aquilo que acontece no nosso corpo físico na forma de doença, na verdade, que na Luz da Serra a gente entende como sendo uma mensagem. Mensagem do que, Luiz? Então, tudo aquilo que reflete no corpo físico, antes tem uma causa posterior. Para a doença se manifestar no nosso corpo físico, a gente precisa, antes, energeticamente, já vir passando por uma desvitalização. E daí, se a gente está falando de tireoide, a gente precisa falar também do nosso quinto chakra, o Vishuda, o purificador. Tá? Então, os os hindus, né, lá 10 mil anos atrás, eles já sabiam que existia tireoide e que o papel dela era ajudar, né, de uma, entre outras funções da tireoide, de purificar o sangue, de ajudar o sangue uh, a ser, ser um meio né, de vida e não de doença no nosso corpo. E daí, o que, que acontece? O que, que a gente precisa fazer por muito tempo? Que tipo de comportamento a gente precisa ter por muito tempo para desvitalizar o Vishuda ou vishudi, né? Que como outras literaturas costumam chamar, para que a tireoide seja desvitalizada. Então, quando o chakra está desvitalizado por muito tempo, a glândula associada a ele também desvitaliza. Então, se eu estou preocupado em revitalizar a minha tireoide, eu preciso afastar e mudar esse comportamento negativo, esse comportamento nocivo, que tanto desvitaliza o quinto chakra que reflete na tireoide. Esse tipo de comportamento está muito associado à baixa autoestima e todos né, os desdobramentos disso. Então essa baixa autoestima ela é muito relacionada com a forma como eu me vejo. Né? Então, o que, que eu estou pensando de mim? O que, que eu estou sentindo sobre mim? Será que eu me considero? Será que eu me dou valor? Será que eu honro tudo aquilo que eu passei? Né? Hoje eu posso estar tá me dando mal no um trabalho novo para mim mas será que as pessoas, né, será que eu estou valorizando aquela graduação que eu fiz, então aquela preparação que eu fiz ao longo da minha vida? Será que eu estou honrando a minha história? Será que eu estou honrando tudo aquilo que aconteceu comigo antes, que me tornou a pessoa mais evoluída que eu sou hoje? Então hoje a gente está vivendo na versão mais evoluída de nós mesmos, né? O, o evolu, a evolução nossa propriamente dita... É a gente conseguir dormir, pelo menos um pouquinho, uma pessoa melhor né, daquela que a gente acordou. Então, a pessoa com baixa autoestima, né, quem nunca teve que levantar levante a mão, é, a baixa autoestima está muito relacionada com a forma como eu me vejo. Mas também isso pode acontecer né, como uma reação, uma baixa autoestima pode ser uma reação a um comentário externo. Né? De repente, um trauma, quando a gente era criança, a gente é, recebeu uma represália, ou então recebeu um direcionamento que a gente não gostou, aquilo ficou marcado na gente e passou tanto tempo que a gente nem percebe mais. Então, quando uma pessoa atinge um estado mental no qual se sente inferior aos outros, né, isso começa a desencadear vários transtornos, vários desequilíbrios. Então, assim, a pessoa que ela não tem autoestima, ela não se dá valor. Se ela não se dá valor, por que, que ela vai falar daquilo que ela pensa? Se, aquilo, se ela não tem valor, quem dirá os sentimentos dela? quem dirá as opiniões dela, e daí por isso que quem sofre de hipotiroidismo tende a ganhar peso, que a pessoa começa a acumular os sentimentos dela, ela começa a engolir aquilo que ela gostaria de falar, aquilo que ela gostaria de manifestar, porque um dos aspectos humanos aos aos quais o quinto chakra está ligado é a nossa manifestação no mundo, né aquilo que a gente expressa, aquilo que a gente faz, as nossas iniciativas, né aquilo que a gente... Uh, comunica para as pessoas, e daí eu falo comunicar não apenas na fala, mas em escrever, né, em, em, a fala propriamente dita, escrever, gesticular, então por isso que quando a gente está falando a gente move os braços, italiano faz muito assim para dar ênfase naquilo que ele faz, tem gente né que uh, expressa, tem uns direcionamentos, aponta o dedo e fala assim, direciona a mão e dá um tchau, então as mãos elas são uma extensão né, da nossa comunicação, tanto é que, apesar dos braços ficarem para baixo, para baixos não, para baixo, quando a gente quer tratar as mãos pela fita energética, né, a gente estica os braços na altura do ombro e a mão fica na altura do quinto chakra, porque a mão ela está associada à nossa expressão. Através das mãos a gente escreve, a gente manda uma mensagem, né, a gente escreve um livro, a gente manifesta aquilo que a gente quer no mundo. E a pessoa com baixa autoestima ela não faz isso. Que ela se desvaloriza internamente, então ela não se dá valor para fora, não se mostra, né, não se dá o devido valor e acaba engolindo tudo, sentimento, pensamento, emoção, e por isso que ganha peso. Né? E acaba que isso começa a crescer tanto dela, que por que, que o resto vai funcionar? Sendo que ela está com, é... tá com baixa autoestima, né? ela já está parando na vida, e daí desregula o coração, desregula o cérebro, fígado, rins, outras partes... Né? E daí se ela fica com excesso de peso, ela fica com fadiga, ela fica desmotivada E daí tudo, um ciclo da doença vai se gerando, né? a bola de neve vai crescendo Então, esse tipo de doença, né, o hipotireoidismo ele pode ser equilibrado, pode ser tratado com a gente curando as nossas emoções, com a gente curando esse nosso sentimento de baixa autoestima. E é para isso que as quatro plantas que eu vou te passar agora, elas vão agir no nosso sistema. Então, papel e caneta na mão, que eu já vou te passar essas plantas. Vamos lá então para o nosso composto para poder ajudar a equilibrar a tireoide e combater também né, o hipotireoidismo. A primeira, dela, né, a primeira delas, dessas quatro, é o tomilho. Então, ele ativa a glândula tireoide. Se ele ativa, ele coloca energia para ela trabalhar. O que que era o hipotireoidismo que eu expliquei? É a tireoide trabalhando aquém da capacidade dela, então o tomilho já por si só eleva essa vibração, né? Ele permite também, ajuda a gente né, a, a permitir sentir o gosto apurado dos alimentos, ajuda a formalizar as coisas e organizar de forma lógica para que todos possam entender os nossos objetivos e metas, então ela ajuda muito na nossa manifestação dos projetos do tomilho, no caso. E melhora a nossa comunicação em trabalho de equipe e aumenta o entendimento entre as pessoas e entre as partes. Então, a, o quinto chakra está muito é, ligado à comunicação, que nem eu expliquei, né? A diálogos, a reuniões e o amigo ajuda nessa parte, tá? A próxima planta é o cambará. O cambará, ele cria imunidade energética na região da garganta, né? Uh, melhora a fala, a voz e a dicção e elimina o catarro e o riquidão, então não só ele ajuda a proteger a garganta no físico, né, a tireoide no físico dela, na carne, como também ajuda na voz, né, a gente tem uma voz mais suave, mais doce para ser entendida. A próxima planta é o barba timão, que elimina o sentimento de rejeição e de ser inoportuno, Ele elimina a baixa autoestima, ou seja, combate diretamente a baixa autoestima para que a tireoide ela volte a funcionar na capacidade total dela, Uh, ele elimina também carência e de dependência afetiva, elimina miasmas no corpo físico, reeduca a alimentação, a alimentação perdão, então, essa pessoa que está com hipotireoidismo, tende a ganhar peso, então o barbatimão ele ajuda a gente a reeducar a alimentação e a pessoa fica com o corpo físico equilibrado. E também ajuda a, na conclusão de coisas sem desistir no meio. Por que isso, né? Por que, que isso é importante? Porque outro aspecto ligado ao quinto chakra, né, que está ligado à tireoide, é a gente começar as coisas, mas também terminar. Então, o que, que adianta uma pessoa com muita iniciativa, mas que tem pouca acabativa? Foi né, aquela pessoa deixando ponta solta. Ah, começa um projeto, larga. Começa um projeto, larga. Que nem montar quebra-cabeça. Começa, jogo larga. Aí vai começar a ler um livro, para no meio. Aí vai ver uma série, abandona aquilo lá. Aí começa a pintar uma parede, deixa o rejunte. Sabe? Não termina aquilo que começa. E por fim, a gente já falou de três das quatro. Então a gente falou Tomilho, Cambará, Barba Timão e a última. Mas antes dela te de tirar o nome dela, só quero te convidar novamente, né? Deixar aqui nos comentários a... Ah, sugestões de temas para a gente trazer vídeos para você e essa planta aqui você já deve ter ouvido falar dela aqui no canal é o marmelo que ajuda a aliviar dores locais, desincha aquele efeito sedativo local, aumenta a vitalidade, regula a energia celular local e estimula a paciência, perseverança e equilíbrio emocional que ajuda, entre outras coisas, a eliminar né, a baixa autoestima, beleza? Então, para usar esse composto para elevar a vibração da tireoide e eliminar de vez o hipotireoidismo da sua vida, a gente indica né, duas formas para você fazer. A primeira é o chá. O chá, então, né, você pode seguir aquela orientação que eu dei, tem vídeo meu aqui no canal, um, ajudando, né, ensinando como é que faz um chá de hortelã para enxaqueca. Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você conseguir consultá-lo. Né? Ou então você pode fazer mãos molhadas, que é uma técnica bem simples. Junta essas plantas, uma pitada universal, né, uma, uma unidade universal que a gente chama aqui no Luz da Serra, que é apitada, então um pouquinho de cada uma, coloca numa bacia um pouco mais larga, porque você vai molhar a mão. Aí nessa bacia você coloca água, né coloca as plantas e mentaliza, né faz uma oração ali, ou se você sabe o verde prata, quiser usar o verde prata, imagina né por um tempo determinado que do seu coração vai uma luz verde para essa bacia com a água e com as plantas. Imagina, sustenta essa luz verde indo do seu coração para as plantas. Quando a luz verde volta, da sua mente vai uma prata. Ainda de novo, sobre a bacia e a água com as plantas. Quando volta o prata, vai o verde. Volta o verde, vai o prata. E fica alternando. Verde, prata. Verde, prata. Verde, prata. Tenta intuir, tenta pedir, acredita, visualiza, tenta sustentar por um tempo mais ou menos de 30 a 1 minuto, de 30 segundos a um minuto, tá? E quando você sentir que essa pulsação de verde-prata, verde-prata, ficou sustentada, né, já está automática, então o composto está ativado. Tá? Aí então, as mãos, é, a bacia está ali com a água e com as plantas, você coloca suas mãos ali, não precisa estar é, tá toda molhada, pegar água que nem um passarinho tomando banho, sabe? Só coloca a mão, umedece um pouco, que aquela água ela vai estar tá com a energia das plantas. E isso que é importante para tratar e equilibrar o quinto chakra e também equilibrar a tireoide. Umedeceu as mãos, você limpa como se estivesse limpando a garganta. Faz isso, né? Essa limpeza, essa massagem na região da garganta e sem mexer no microfone para não dar chiado. Você faz esse movimento aqui de, 30, de 15 a 30 segundos. Devolve, molha novamente ali as mãos no composto ativado. E novamente de 15 a 30 segundos. Faz isso três vezes, tá? Mãos molhadas. Da mesma forma, né? Sete dias, independente do chá ou mãos molhadas, tá bom? Se for mãos molhadas... É, você precisa fazer esse processo três vezes né? Por, por vez, você molhar as mãos na garganta três vezes, duas vezes ao dia. Então de manhã você passa a mão ali três vezes, e de noite, né? Com um intervalo mínimo de quatro horas, entre cada vez que você for usar o composto na garganta, tem, tem um intervalo de quatro horas. Aí você faz uma vez de manhã, uma vez à noite, uma vez de manhã, uma vez à tarde, antes de dormir. Faz duas vezes por dia, durante sete dias e depois se escreve aqui nos comentários aquilo que deu de resultado pra você, tá bem? Aqui quem falou foi o Luiz, quero deixar um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.